Como alcançar essa profissão se você ainda não é um propagandista? Se você é um propagandista, como se destacar nessa função para que você tenha vida longa dentro da indústria farmacêutica? Se você é um gestor, quais são as melhores práticas de gestão nesse mercado? Hoje nós vamos falar de um assunto que é um tabu, vamos falar assim, é algo que é uma grande crença na indústria farmacêutica, na verdade, quem deseja ingressar, as pessoas, elas, o pior de tudo é que elas não têm dúvidas sobre isso, elas afirmam, sem indicação é impossível. Então, eu quero dizer para você, eu vou abrir esse assunto para você, eu vou revelar segredos para você sobre indicação, realmente tem peso, já te falo que sim. Tá? Realmente tem peso? Qual é o verdadeiro peso da indicação? Eu só consigo ingressar na indústria farmacêutica com indicação? Essa é a melhor forma? Essa é a única forma? Então hoje, finalmente, você vai saber detalhes sobre a indicação na indústria farmacêutica, o poder real que a indicação tem e quem sabe até mesmo como conquistar uma indicação tá? nesse setor. Então vamos lá, mas antes eu quero te fazer a pergunta, né? Você já é inscrito no canal? Você já nos acompanha? Você só se inscreveu ou acionou o sininho? Hoje em dia, se você só se inscrever e não acionar o sininho ao lado e se inscrever, você não é notificado pelo YouTube das novidades e de repente, quem sabe, essa novidade, esse último vídeo que sair, não é o que vai te colocar cara a cara do gol, quem sabe fazer você emplacar. E finalmente conquistar essa profissão tão sonhada e desejada por todos aí, né? por várias pessoas que é que trabalham na área comercial, que conhecem a maravilha que é ser um propagandista. Combinado? Já se inscreveu? Vamos embora então. Em Celso, isso existe mesmo? É só com indicação? É a única forma que tem é a melhor forma? Então vamos lá, pessoal. Indicação. Vamos vamos por ordem aí, vamos por etapa, que a gente vai explicar tudo é, devidamente aí. Primeiro, indicação tem peso? Sim. Tem peso, tá? Indicação é importante? Sim, é importante. É a única forma? Não, não é a única forma. É a principal forma? Também não, já deixou de ser, tá? Existem canais, que é isso que a comunicação, que a indicação é, é um canal de acesso a uma oportunidade, mas é apenas um dos canais, tá? Por que que indicação ela é importante ainda é dentro do setor? Qual é o peso dela? E a melhor forma da gente poder falar sobre isso, eu vou ilustrar através de uma metáfora, tá? Imagina você aí, se você é mulher, imagina que você é uma excelente partido. Se você é homem, você é um partidão, você é um excelente partido aí. Imagina que você é bem-sucedido, tem um patrimônio interessante. E todo mundo em volta de você sabe disso, tá? É, então, quer dizer você tende a ter uma maior atração, chamar mais atenção das pessoas, tá das pessoas que te interessam, né? que querem estar próximos de você, que querem te conquistar, quem sabe, né? Então, assim, é uma tendência. E você sabendo disso, sabendo que você é um bom partido, você sabe que vão vir pessoas de qualidade, pessoas boas, talentosas, realmente que vão compartilhar com você, vão fazer você crescer esse patrimônio aí, quem sabe se apaixonar e ter uma vida muito feliz juntos, mas vão vir aqueles também que simplesmente têm interesse na sua fortuna, mas que não conhece a sua história, não te respeita, não vai te respeitar. Então você sendo esse partidão, você vai se proteger. Tá? você vai falar assim, peraí, eu preciso conhecer melhor essas pessoas que falam que querem estar perto de mim. E aí, quem sabe, você vai perguntar para um amigo, Ei, essa pessoa é realmente quem ela está dizendo ser? Ela é isso tudo mesmo? Ou ela está querendo se passar por uma coisa que não é? Eu acho que se você é esperto, você já começou a entender como é que funciona a indústria farmacêutica. Vamos lá, pessoal, vamos concordar que realmente é um setor diferenciado. Tá? Oferece pacotes de benefícios e salários diferenciados do restante do mercado. Principalmente na área comercial. Porém, é diferente para todo mundo. Está todo mundo olhando para a indústria farmacêutica. Está todo mundo olhando para a profissão de propagandista. Mas poucos conhecem os reais desafios que essa profissão revela para o pro profissional. Que traz aí. Então todo mundo se acha merecedor da oportunidade. Todo mundo chega no processo assim. Eu tenho experiência, eu estou pronto, estou preparado. A pessoa pode até acreditar que sim. Mas o gestor sabe que quem só por salário vem, por salário vai embora. Ele tem que saber mais, ele tem que saber dos percalços, dos problemas, dos tombos que se leva sendo um propagandista. E é exatamente por isso que muitas pessoas que acreditam em estar prontas ingressam no setor e acabam não conseguindo ficar, não conseguindo entregar resultados. E não quer dizer que aquela pessoa não serve para o setor, quer dizer que ela não veio preparada, ela não veio qualificada. E a indicação, ela tem uma força muito grande nisso. Porque, vamos lá, quem são as pessoas que são indicadas para participar de um processo seletivo na indústria farmacêutica? Não é indicada para ser contratada, é indicada para participar de um processo. São pessoas que são vistas pela, pela força de vendas desse gestor. Né? Então a força de vendas ela avaliza aquela pessoa. A indicação tem peso por causa disso. Alguém dentro da indústria, principalmente da equipe daquele gestor, diz assim, olha, pode confiar eu coloco o meu nome, eu assino embaixo aqui dessa pessoa, porque eu conheço a conduta dela, né? eu entendo as particularidades, eu sei que ele é sério, que ele é comprometido, porque na indústria farmacêutica não dá para ficar de babá de ninguém, a pessoa tem que ter autogestão, tem que ter responsabilidade, tem que entregar resultados, tem que ser organizada, tem que ser comprometida, e aí tem várias outras competências comportamentais, emocionais, técnicas, para a pessoa ocupar essa função. Então... A indicação, de certa forma, valida aquele profissional. Assim como no exemplo que a gente deu lá atrás. Tá, olha, pode conversar com ele que ele é sim tudo isso aí que você está vendo. De repente é o que você realmente precisa. Mas é até aí que a indicação vai. A partir daí é a competência, a capacidade da pessoa em desempenhar, sim, mostrar e se vender no processo seletivo. E por que eu disse que não é a única forma e deixou de ser a principal? Porque também os gestores é, entendem que eles não podem ficar viciados num canal, né? que seria, por exemplo, a indicação da força de vendas. Isso não é bom, não é saudável para uma empresa. Tá? E aí eles sim, agora, lançam muito mais mão de outros canais também, como por exemplo, vagas.com, né? são bancos de currículos, tem empresas inclusive que não utilizam, não aceitam currículos se não forem inscritos no vagas.com, LinkedIn, Tá? E outros canais aí são vários aí a Benchmark tem uma lista de canais a Benchmark também ensina o aluno a conquistar essa indicação com seriedade, com respeito, com transparência porque é possível sim fazer isso e a própria Benchmark funciona como um canal sim de confiança porque a gente conquistou essa confiança dos gestores em indicar os profissionais que se adequam àquela vaga. Então, o nosso compromisso com o aluno, por mais que você, por exemplo, que está assistindo aí por acaso, se interesse um dia, talvez, em se tornar nosso aluno. A gente não tem compromisso em indicar os nossos alunos. Nós entregamos conhecimento, preparação, desenvolvimento, treinamento. Só que como o nosso nível de treinamento é muito respeitado pelos gestores, e eles confiam nesse treinamento, porque a gente passa a realidade, a gente faz a pessoa realmente se envolver com a realidade e, e deparar com os reais desafios. E talvez tem muita gente que diz assim, olha... Eu descobri que isso não é para mim. Tudo bem, ele vai ficar feliz e vai nos agradecer também. Mas isso tem gerado confiança, e sim os gestores eles querem isso. Então é muito comum hoje em dia, Celso, é, eu preciso de bens nas cidades X, Y, Z. Você tem lá alunos dentro do perfil que a vaga exige e tudo mais, porque eu não posso perder tempo falando com quem não tem perfil. E claro que a gente dá aquela sondada, dá aquela analisada e vê se aquele cara se envolveu mesmo com o curso, fez os projetos, foi corrigido pelos mentores que são gestores da indústria farmacêutica, né? e aí avaliaram aquele projeto e entenderam assim, mas esse cara cresceu, esse cara se envolveu, esse cara está pronto para o desafio. Então sim, ele vai ser indicado, na nossa palavra a gente entende mais que é recomendado, ele vai ser recomendado. Porque ele foi avaliado e ele foi validado, tá bom? Então entenda, indicação tem peso? Sim. Isso é errado? Não. É a única forma de fazer? Não. Tá? Mas é importante? Sim. Explore todos os canais que você conseguir. Faça isso de forma inteligente. Você pode fazer isso de uma forma burra e não vai ter resultado. Tem muita gente que tem indicação. Vários, já foi indicado 10 vezes para o processo seletivo, 20 vezes, e não avança, e não consegue, porque confia demais apenas na indicação. E acha que vai conseguir porque alguém assinou uma cartinha ali e falou assim, olha, vai lá, apresenta essa carta que você está dentro. E não é assim. O que vai te fazer ingressar é a preparação, é a capacidade de entregar resultados, de fazer a diferença. Isso não vai fazer só você entrar, isso vai fazer você permanecer. Eu espero que agora tenha ficado mais claro esse assunto, ele é muito falado, e ele impede muitas pessoas de avançar, porque eles acreditam demais, supervalorizam o poder da indicação. Eu espero que se tiver ajudado uma pessoa para mim esse vídeo, vai ser ótimo. E se essa pessoa for você, comenta aqui embaixo se esse vídeo fez a diferença para você, se isso pode mudar um pouco sua percepção do que é de fato o poder da indicação dentro da indústria farmacêutica. Se você concorda, se você não concorda, curte aí, comenta, compartilha com a sua equipe, com os profissionais que desejam entrar, para entrar com a cabeça certa. Quer mais dicas? Quer saber mais ainda sobre a indústria farmacêutica? Então eu vou te convidar para baixar o nosso e-book, né? o mais baixado do país inteiro. Já ajudou milhares de pessoas a alcançar essa profissão. Certamente ele vai fazer isso por você também. E aí é só clicar no link aqui abaixo na descrição desse vídeo que você vai ter acesso a esse e-book gratuito para você poder desfrutar de todo esse conhecimento para ingressar nesse setor. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Sucesso para você!